Você acredita mesmo que vai chegar esse momento? Ou você acredita que a gente vive já no inferno de outro planeta? Já né? daqui tem um inferno aqui, que é esse que a gente experimenta. <risos> é. Às vezes eu acordo e falo, a gente tá vivendo no inferno. Ainda mais nesse governo, eu falo, a gente tá vivendo um inferno. Então, no inferno. Nós sobrevivemos. no inferno. Não. Não é sobrevive. Desceu é, o oitavo demônio, que era o Bolsonaro. tem o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro. O A gente, eu Nós já vive no inferno daqui. Se tem outra vida, ninguém volta pra não contar. mas Olha só. É, tem muita gente que vai experimentar o inferno. Agora, o inferno é um tempo longo. O inferno não é medido por quantificações temporais. O inferno é medido por qualificação existencial. Então, o cara do inferno é o cara que enxerga toda a sua maldade que vai passar diante dele com significação como se fosse um tempo longo, mas ele internaliza aquilo numa quantidade de tempo que não é nem mensurável por nós, não cabe nem num átimo. A eternidade não é um tempo longo, é uma qualidade de significado e de consciência. Tem gente que dentro do que você falou que pode viver uma eternidade de mau agouro dentro da própria cabeça? Pode. E tem gente que não se arrepende nem com a chance, porque o inferno é uma graça divina você enxergar a, a, a sua diabolice a sua maldade a sua demonície, a sua desumanidade o ter o privilégio de enxergar isso é graça porque se você se arrepende você você sai dali, você segue agora tem muita gente que é do inferno mesmo, tem gente que diz eu reafirmo tudo então desaparece esse pessoal cai na extinção, que foi o que se diz no livro de Gênesis. É quando Deus falou para o homem e para a mulher não comerem da, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, porque no dia em que tu dele comeres, morrendo, tu morrerás. É o que o texto hebraico diz. Quando tu morreres, tu vais morrer. Vai do contrário, justiça. não vai haver mais continuidade para você a vida eterna não é, é a minha imortalidade. Eu sou mortal, mas a vida eterna me habita. Não tem morte nenhuma que me mate. Eu já passei da morte para a vida, tenho absoluta certeza disso. Assim como eu vejo o inferno à minha volta todo dia, eu Sim, conheço sabedoria. o céu também dentro de mim. Conheço o gozo de Deus em mim, a alegria de Deus em mim. E conheço a estabilidade de Deus em mim no meio desse caos todo. Ele tem me trazido de maneira estável e pisando no chão sólido da rocha da consciência que é Jesus e que é o Evangelho. Ele é a minha chave hermenêutica, chave interpretativa chave cognitiva da vida. Mas aí também não vale, Caio, porque você foi pegar o cara mais foda para ser amigo, tá ligado? Aí você <risos> deixa qualquer ateu que nem eu, sem poder, como que eu vou retrucar? Eu não tenho nem o diabo do meu lado, né? Porque eu sou ateu, eu não tenho como acreditar no diabo. Você pegou logo o cara mais foda, falou, pô, esse cara está comigo, agora ele é, segura. Então agora segura... vamos junto, porque o diabo também, meu amigo, na minha vida, ele não tem nada em mim.